Um dos temas que fazem parte do meu livro é, Deu um Salto Quântico na Sua Vida que eu chamo de Ciência da Abundância. E um dos maiores equívocos que, equívocos que nós temos em relação à prosperidade financeira é a compreensão equivocada das escrituras sagradas. Né? Então tem lá, é mais... De, é mais... Fácil um, um camelo passar no furo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Olha gente, isso é, isso é uma confusão, entendeu? Porque é como se a, a, a riqueza em si trouxesse uma maldade. Isso não é verdade. Né? Deveria ser, é mais, é mais fácil um camelo... É, passar pelo fio da agulha do que uma pessoa que lida de maneira equivocada com o dinheiro da pessoa que não tem a compreensão espiritual do dinheiro isso deveria ser como de, como deveria ter sido propagado né porque as pessoas estão pobres muitas pessoas pobres miseráveis com dificuldade de lidar com o dinheiro em função dessas inculcações erradas o que é de errado você amar o fruto do seu trabalho não há meu dinheiro mas por que não então não há nada de errado em você amar o dinheiro se você é o senhor do dinheiro e não o dinheiro é o seu senhor. Ou seja, você coloca o dinheiro ao seu serviço e ao serviço do bem. Nós estamos precisando de pessoas do bem, que saibam usar o dinheiro com sabedoria e inteligência, tá? e, e com amor, né? e que reverencie, que respeite o fruto do seu trabalho. Então, tudo isso, essas interpretações, geram um problema sério na prosperidade das pessoas. Quando eu entrevistei o Thomas Wittig, no, no Alemão, no, no, no, no Congresso de constelações e Familiares, ele me disse que ele é protestante e que lá ele é, o pai dele ele foi educado né de forma que quando ele chegasse no céu se ele fosse uma pessoa rica é, Deus ia ficar muito feliz então ele teve uma relação com o dinheiro desde criança né, de que o dinheiro é uma coisa saudável e outra, alegra o Criador. Não há nada de errado com o dinheiro, gente. Os valores humanos é que podem é, deformar a forma como o dinheiro está sendo utilizado. Então, cuidado para não entrar nesse jogo, né? Porque isso aí tem levado a sérios problemas existenciais e a muita miséria nas pessoas que têm uma formação católica muito rígida, né? Porque elas estão vendo o dinheiro como inimigo, o um dinheiro como uma coisa negativa, né? e não há nada de errado com o dinheiro, é o seu caráter, é a sua vibração, é a sua energia, são os seus valores que fazem o do dinheiro bom ou mal, entende como é que é? Esse é um dos temas que eu vou aprofundar é na maratona, Novo Salto Quântico, é O Despertar de uma Nova Realidade, de 14 a 17 de setembro eu convido você para se inscrever e eu vou aprofundar esse tema que eu já que é um dos meus capítulos, um dos capítulos do, do, do meu livro Tem um salto quântico na sua vida, onde eu, onde eu aprofundo o que eu chamo de né, ciência da abundância. Inscreve-se né, e se prepare para uma grande transformação, eu aguardo você. E se liga, não há nada de errado com o dinheiro. Aproveita e assiste a live que eu vou fazer hoje às 20 horas sobre esse tema.